Então, a gente vai começar a prática dos exercícios de relaxamento dinâmico. O primeiro exercício que a gente vai fazer junto se chama hemicorpos, né? Hemicorpos significa metade do corpo. Que, como você vai ver, você vai estimular primeiro a parte direita do seu corpo e em seguida a parte esquerda. O, a intenção desse exercício vai ser com que você reforce o seu equilíbrio, a sua força nas pernas, que vai simbolizar também o equilíbrio além do, simplesmente, o equilíbrio físico. Antes de começar esse exercício, alguns conselhos que eu quero te dar. É, você presta bem atenção na minha voz, porque eu vou guiar você durante todo o exercício. E você presta também atenção, tenta prestar atenção em todas as suas sensações físicas, mentais, tudo que estiver acontecendo em você durante esse exercício. Tenta viver também esse momento para você, esse é o seu momento. Deixa de lado qualquer preocupação, qualquer coisa que estiver passando pela sua cabeça e tenta se concentrar realmente no, no bem-estar. Você vai sentir. Então, eu vou te explicar. Antes de começar, eu vou te explicar o exercício. Você vai fazer, você vai começar estimulando o lado direito do seu corpo. Então, como é que você vai fazer? Você vai inspirar pela, pelo nariz, levantando o seu braço direito. E ao mesmo tempo, você vai inclinar o seu corpo para o lado direito, como se você quisesse colocar toda todo, todo o seu peso para o lado direito, inspirando e levantando o braço. Você vai bloquear a sua respiração, ficar alguns segundos com a respiração bloqueada. E quando você achar que é algum bom momento, você volta, expira e volta em equilíbrio sobre os dois pés. Você vai fazer isso, então, três vezes do lado direito. Em seguida, você vai fazer a mesma coisa, três vezes do lado esquerdo. Então, inspira ao mesmo tempo que você leva todo o peso do seu corpo para o lado esquerdo. E você bloqueia a respiração. Em seguida, fica alguns segundos e volta, expirando pela boca em equilíbrio sobre os dois pés. A última repetição, você vai fazer uma vez só, os dois pés em equilíbrio e você vai simplesmente levantar os dois braços inspirando, bloquear a respiração e em seguida expirar, soltar os dois braços para sentir bem esse equilíbrio, essa força, esse enraizamento no, no chão. tá ok para você? tá claro? Então a gente vai começar. É, a sua posição, então os dois pés paralelos mais ou menos da largura do quadril, os braços, por enquanto, então, relaxados do lado, ao longo do corpo, a coluna reta, bem assim, abaixar os ombros, a gente tem sempre tendência a fazer um pouco assim, a coluna reta, a cabeça reta e, se tiver o okay que para você, eu vou pedir para você fechar os ombros. Então a gente vai começar, você vai começar então pelo lado direito, inclina levemente o seu corpo lá direito, levanta o braço, inspira, bloqueia a respiração e quando você quiser, você vai expirar pela boca, voltar em equilíbrio sobre os dois pés, expirar naturalmente e você pode... Durante alguns segundos, observar suas sensações nos braços, principalmente no braço direito, na mão direita. Você pode fazer pela segunda vez, inspira, levanta o braço, você pode bloquear a respiração. Quando você quiser, você expira. volta em equilíbrio sobre os dois pés, relaxa o braço direito. Você pode agora respirar naturalmente. Prestar atenção em todas as sensações físicas. Preste atenção na sua respiração também. Talvez o lado direito do teu corpo está mais forte, com mais energia. Repare na força da sua perna, do seu pé direito, bem fincado no chão. Você pode fazer agora pela, ter pela terceira vez, inspira, proque a respiração. E quando você quiser, você expira, expira naturalmente, relaxa bem o braço direito. Você pode re reparar todas as suas sensações no seu corpo a sensação de força, de equilíbrio. repare nas sensações, nas diferenças de sensações entre o lado esquerdo e o direito, e repare na sua capacidade de reforçar o seu equilíbrio. Agora você vai fazer a mesma coisa do lado esquerdo. Você pode inspirar, bloquear é a sua respiração, e quando você quiser, você volta expira. Equilíbrio sobre os dois pés, relaxa bem o braço esquerdo. Preste atenção nas suas sensações, nos braços, nas, nas pernas. Talvez uma sensação bem diferente entre o lado esquerdo e o lado direito. Você pode fazer pela segunda vez. Você pode inspirar, levar seu peso para o lado esquerdo, levantar o braço, bloquear a respiração, quando você quiser. Você expira. Pés. Preste atenção em todas as sensações do lado esquerdo. Seu lado esquerdo deve estar mais presente agora na sua consciência. Talvez uma sensação maior de estabilidade, de força. Isso vai é poder fazer pela terceira e última vez, no lado esquerdo, você pode inspirar, bloquear a respiração. Quando você quiser, você expira pela boca, volta em equilíbrio sobre os dois pés. Você pode respirar normalmente e prestar atenção em todas as sensações no seu corpo, talvez sensação de força. Estabilidade, equilíbrio. Repare na sua capacidade de reforçar o seu equilíbrio. Agora eu vou pedir para você fazer pela última vez com um equilíbrio sobre os dois pés e com as duas mãos ao mesmo tempo. Então você vai poder inspirar, levantando os dois braços ao mesmo tempo, bloqueia a respiração. Que alguns segundos assim, e quando você quiser, você pode respirar, voltar para a posição inicial, relaxar bem os braços e prestar atenção em todas as sensações no seu corpo, sensações nos braços, nas mãos, principalmente nos pés, nas pernas, a estabilidade. Você pode prestar atenção na sua capacidade de reforçar o seu equilíbrio. Esse exercício agora acabou, você pode abrir os olhos quando você quiser.